Oi bem-vindos a mais um vídeo da série dos cursos para o melhoramento da vida hoje o tema é autoconfiança como adquirir autoconfiança bom é esse curso tem ferramentas que mostra é o que reduz a sua autoconfiança a sua autoestima seu autorrespeito a sua segurança e como você recupera então ele mostra o problema e dá uma solução e é um treinamento feito presencialmente, a gente está aqui no Tatuapé em São Paulo. Inclusive, deixe o WhatsApp aí, o telefone fixo para caso você queira saber mais e até se inscrever, que é o 11 20 94 42 14, tá? Bom, o tema é autoconfiança, tá na página 39 do curso Como Adquirir Autoconfiança, certo? Para que serve autoconfiança? O que que acontece se você não tiver? Imagina você, vai para uma entrevista de emprego, o emprego é muito importante, mas você não tem autoconfiança. Se você não passa a confiança, como a pessoa te contrata? Imagina você é um vendedor, você precisa mostrar, o produto é muitas vezes bom, você sabe que é bom, mas você tem tanta insegurança de mostrar, que na hora de você apresentar, você passa uma incerteza, logo, não passando confiança, você perde a venda. Uma outra questão em relação ao relacionamento, você vai conhecer um crush ou um amorzinho, alguém que te interessa muito e você de repente vai conversar com a pessoa e aí você se sente mal, você gela, começa a se sentir para baixo dependendo do ambiente que a pessoa te leva e olha que eu já vi gente que tem, se sente mal de acordo com as pessoas que ela se relaciona se ela supõe que a pessoa é superior ou ambientes que ela está, se ela supõe que é mais sofisticada então tudo isso tem a ver com a autoconfiança. Então se você não tem autoestima, autoconfiança, ok, você perde muitas oportunidades. Daí entra as ferramentas para esse curso aqui, deste curso aqui, né? Que é como adquirir autoconfiança. Na página 39, ele faz uma perguntinha aí. Antes das perguntas tem um, uma frase. Qual foi a primeira vez que você se meteu realmente em problemas? Sabe quando foi? Quando você decidiu, quando você pensou que era ruim o fato de se apreciar. O ponto é, qual é a fonte dessa falta de autoapreciação? E eu não estou falando com arrogância, que você é melhor que alguém, mas no sentido de você reconhecer o seu valor, perceber o que você faz, o que você causa, da sua importância no mundo, né? Então, quando foi que você decidiu que isso não estava certo? E por que você decidiu isso? Então é muito importante você saber para resolver essa questão de autoconfiança. A outra coisa que ele pergunta, vê se você se recorda. Você se lembra de uma ocasião em que a sua autoconfiança era muito elevada? Quando tinha uma grande confiança em si mesmo? Você sabia o que era capaz de fazer? Tinha uma boa autoconfiança? Você lembra de um período assim? Ou isso já aconteceu faz muito tempo? Essa resposta eu deixo com você. Então, a gente entrou num novo tema, que é como adquirir autoconfiança. E sexta-feira tem mais uma informação sobre esse curso, que com certeza você pode aplicar na sua vida. Quer se inscrever? Quer saber mais? O telefone, o WhatsApp é o 11-2094-4214. Nosso site é o Eu sou a Luciana Santos e até o próximo vídeo. Bye!